Fala pessoal, mais um Dash na Austrália com a Twizy, começando pra vocês. Hoje eu tô aqui no Roma Park, um parque no meio de Brisbane. Vim gravar um vídeo pra vocês falando sobre os oito sinais de que a Austrália não é pra você. interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out. Então, o primeiro sinal de que a Austrália não foi feita para você é se você é aquela pessoa que não sabe seguir regras. A Austrália é um país que tudo é ilegal, qualquer lugar que você vai e qualquer coisa que você faz é ilegal. Então, se você é uma pessoa que não sabe seguir regras, vai ser muito complicado para você uh, vir para a Austrália e se dar bem aqui de uma maneira ou de outra. Por aqui tudo dá multa. Então, se você joga papel no chão, dá multa. Se você joga cigarro no chão, dá multa. Se você faz alguma cagada no trânsito, dá multa tudo que você faz que é fora do normal da multa, atravessou fora da faixa da multa, atravessou no farol vermelho da multa, ou seja, aqui a sociedade respeita as regras, não só porque eles têm uma cultura diferente, mas sim porque dá multa também, então não venham com esse pensamento do tipo, ah, o australiano é um povo super muito melhor que o brasileiro, não é que eles são melhores que nós, a questão é que aqui tudo dá multa e tudo funciona, então se você é uma pessoa que não sabe seguir regras, eu te aconselho a ficar no Brasil mesmo. O segundo sinal é se você não gosta de calor. Especificamente em Queensland, em Brisbane, que é a cidade que a gente está, faz calor por mais de 250 dias por ano. Então se você gosta de calor e se você tá afim de ficar aqui nesse calor de Brisbane, é um bom sinal pra você vir pra cá. Então se você não gosta de calor, a Austrália definitivamente não é uma opção pra você. O terceiro sinal é se você é ansioso ou barraqueiro ou gosta de ficar achando que você tem direito de tudo e não sei o que, esse definitivamente não é o seu país. Não esqueçam que aqui não é o Brasil, aqui você não, não tem aquele negócio de eu paguei, eu tenho que ter. Principalmente em serviços como restaurantes, eu como trabalhei bastante em hospital, eu via bastante isso quando iam brasileiros... Na chascaria que eu trabalhei. Então, como por exemplo, as carnes, elas têm um tempo certo para passar em cada mesa. A picanha vai chegar na sua mesa, meu querido brasileiro que está na Austrália. Só que você não pode ficar enchendo o saco do garçom e perdendo a porcaria da picanha, porque uma hora ela vai chegar na sua mesa. Então isso funciona em qualquer restaurante. O australiano, quando demora para chegar uma comida na mesa dele, ele não fica tipo. E, e chamando como se fosse um cachorro, sabe? O garçom, primeiro que você não tem que fazer isso nem no Brasil, né? Porque ninguém é cachorro. Segundo, que aqui se a sua comida tá demorando, alguma coisa tá acontecendo, se você achar que tá demorando demais, você pode tipo levantar a mão, tipo, hey, hey, a pessoa vem e fala, sorry, I'm here for a long time, is there anything happening? tenta ser educado com a pessoa, você não fica tipo, oh, tô esperando aqui a meia hora minha comida, cadê meu prato, caralho? Você não fala isso para um... ninguém aqui, na verdade, nem aqui, por favor, aprendam isso e não façam no Brasil também, porque educação vem de berço, né, não é o derrote que tem que educar vocês, né? O sinal 4 é, se você gosta de fazer compras, a... a Austrália é um lugar mais caro que os Estados Unidos, para poder fazer compras, principalmente eletrônicos, videogames, câmeras, celulares, etc, não é um país barato para você fazer compras. Então não é comum você ver um amigo seu voltando da Austrália e ele trazendo muamba porque não vale tanto a pena comprar as coisas aqui. Essa é a parte que eu entro no vídeo. <risos> porque Tem muita coisa aqui que chega a ser até mais cara do que no Brasil. Por exemplo, a MAC, aquela marca de maquiagem, é mais cara aqui do que no Brasil. Hum. Tem muita marca de roupa que é mais cara aqui do que no Brasil. Então não é um país para fazer compras. Se você estiver ganhando em dólar australiano, Ok, você consegue se virar aqui, normal Mas se você estiver vindo para fazer compras Não, não venha, tá? Beijo, tchau O quinto sinal é se você não sabe lidar com as diferenças A Austrália é um país feito por 40% da população sendo imigrante Ou seja, você é imigrante, o indiano é imigrante, o colombiano é imigrante O italiano, o francês, o alemão Todos eles, tirando os australianos Que também, por um lado, são imigrantes Porque, na verdade, que os donos desse país são os aborígenes, né? Mas vamos esquecer dessa parte e falar que os australianos são realmente os moradores daqui, né? Eles tomaram as terras dos aborígenes. Mas, enfim, eu aprendi aqui a conviver com todas as pessoas, tanto do Brasil, que eu nunca tinha conversado, é, eu conheci gente, sei lá, do Mato Grosso, que eu nunca ia conhecer, assim, se eu estivesse no meu mundinho ali de São Paulo. Então, é, aqui você tem que aprender a lidar com as diferenças das pessoas, saber que cada cultura é diferente da sua. É, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu morei com um coreano e eles comem com a boca aberta. Então você não pode virar pro cara e falar assim, ô oh, fecha a boca Porque é a cultura do cara A gente come com a boca fechada no Brasil Porque as nossas mães ensinam a gente a comer com a boca fechada Pelo menos a minha me ensinou que isso é falta de educação Para um coreano não Então esse é um exemplo prático de qual a diferença de culturas Que vocês vão ter que lidar quando chegarem aqui na Austrália Isso vai ser ótimo pro crescimento pessoal de vocês E para tudo mais da sua vida Porque assim que você aprende a conviver com as diferenças culturais das pessoas de outros países, você vai aprender a conviver também com as cult diferenças culturais das pessoas do seu próprio país. Isso vai te dar um entendimento de um mundo muito maior e um crescimento pessoal muito maior como pessoa também. O sexto sinal é se você é muito, mais muito apegado à sua família. Isso vai ser um empecilho grande para você. Eu já vi, já vi pessoas que vêm para cá e ficam com uma homesick desgraçada e que querem voltar para o Brasil a qualquer momento. Então, se você é uma pessoa muito apegada às pessoas, sua família ou seus amigos ou qualquer coisa que seja no Brasil, esse é um sinal de que a Austrália não é para você. Um outro ponto sobre esse sinal, na verdade, é se você vem para cá, é pegada à família e não sai do Skype com a sua família também, isso vai te ajudar no seu intercâmbio? Não! Você tem que conhecer outras pessoas, a ideia do intercâmbio é você vir para cá, conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, viver uma vida nova, emergir na cultura dos australianos e tentar se inteirar nisso. Então se você vem para cá, é pegada à família e não sai do Skype com a sua mãe, não vai adiantar absolutamente nada você vir pra cá. Fica no Brasil com a sua mãe. Porque a sua mãe não vai falar inglês com você. A cultura da sua mãe você já conhece. de seus pais já conhecem. Então, venham pra cá. Desapega, desapega. O LX. O LX paga nós. O sétimo sinal... O... Ixi. O sétimo sinal é se você não tem humildade. A... Se você não tem humildade num país como a Austrália, você é uma pessoa que vai sempre se ferrar. Não é só você ter humildade com as pessoas, mas também ter humildade de pensar se você era um gerente ou um diretor no Brasil, você não vai ser um gerente ou um diretor aqui. Você vai ter que começar de baixo, você vai ter que ter humildade de lavar privada, lavar prato, entregar comida nas mesas e se sujeitar a fazer trabalhos que você não queria fazer no Brasil. Afinal, você precisa pagar as suas contas, a não ser que você seja uma pessoa milionária, como eu já vi casos aqui também que não precisavam trabalhar porque eram milionários e simplesmente não quero trabalhar e não vou me sujeitar a lavar privado. Agora, se você, como eu, como a maioria dos seres humanos normais, vem pra cá com o dinheiro apertado, seja humilde também e entre em trabalhos que você não faria no Brasil, tá? A lavar privado aqui não é menos digno do que você que é um advogado no Brasil e muito menos não merece o respeito necessário, como se a pessoa tivesse um diploma, coisas que, é que nem sempre tem. O oitavo sinal é um pouco diferente, na verdade, mas se você tem pets se você tem animais que você não vive sem. Então, se você é muito apegado aos seus pets, volta ao tópico da família. E se você não vive sem os seus pets, também a Austrália não é um lugar para você com toda certeza, porque é difícil você trazer os seus animais para cá, é sofrido pro bichinho. Principalmente para você que tem vontade de vir para cá estudar e depois tentar um processo migratório, é não, não já, já nem pense em trazer os seus bichos, porque... É um processo muito difícil pro bichinho, eles tem que ficar em quarentena, tem um monte de vacina que tem que tomar, tem que botar um chip no animal, tá? Aqui, além de tudo isso, tem muitos apartamentos que não aceitam animais, então... É, é, não é interessante mesmo você trazer os seus bichos, eu já tive gente perguntando ah Deus, eu quero ir, mas eu quero levar o meu cachorro eu sempre falo, tipo, deixa o seu cachorro no Brasil, então se você gostou desse vídeo dá um like, dá um like aqui embaixo, um joinha você está assistindo pelo Facebook, dá o um like compartilha, se está assistindo pelo Youtube, se inscreve no canal aqui embaixo, a gente está quase chegando nos 20 mil acabamos de chegar nos 19 mil, quero chegar nos 20 mil ainda nesse semestre então compartilha o vídeo, se inscreve no canal Ajuda bastante a gente a crescer. E também, clica aqui no sininho embaixo, porque o YouTube não está dando as notificações de vídeo mais. Então, clica no sininho aqui embaixo já, agora, não vai sair do vídeo nem nada antes de clicar. Clica aqui para você receber todas as notificações de quando eu subir vídeo novo, para vocês ficarem antenados com as novidades aqui da Austrália. Beleza? Um beijo de ótimo para vocês e até o um próximo vídeo. Tchau!